Fala galera, aqui quem fala é o Tio QQ e hoje a gente vai resolver mais uma questão do ENEM, galera. A gente vai resolver uma questão envolvendo DNA. Mas olha pra cá, pra gente começar a ler essa questão que já caiu no ENEM. Fala assim: Em 1950, olha, Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina, e a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA, em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, bases púricas, né, a gente já vai comentar isso, e o total de pirimidinas, ou bases pirimídicas, que é citosina e timina, eram iguais. A gente já vai comentar isso, tá, galera? Um professor, olha pra cá, um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA. Então, uma coisa que já você deveria focar nessa questão é o termo fita simples de DNA, com 20 de adenina, 25 de timina, 30 de guanina e 25 de citosina, tá? Fita simples, tem essas aqui. Já vou colocar no quadro. A pergunta é, qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, ou seja, adenina, timina, guanina, citosina, quando considerada, olha aqui, galera, a dupla fita de DNA? Então, o professor lhe deu uma fita simples... Colocou e ele quer saber considerando a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor. E aqui nas alternativas, dá uma olhada aqui. Você pode até parar aí no, esse vídeo aí e você pode tentar fazer para ver qual alternativa você iria marcar em quantidade. Tá, bora tentar resolver essa questão? Então vem para cá, galera. Bora resolver com toda a calma do mundo. Então, aqui, primeira coisa. O que foi que a questão lá te deu? Olha pra cá. Ela falou assim, olha. Fita simples de DNA, o professor deu. Adenina era o 20, eu mostrei lá. Timina, 25. Guanina, 30. Citosina, 25. Só que muita gente pode já começar me perguntando, mas a adenina não tem que ser igual a timina, guanina, citosina, AT, GC? Por que já está números diferentes? Galera, adenina e timina, elas têm que estar na mesma proporção em fitas diferentes. Lembrando que o, o, a molécula de DNA é dupla fita. Então, se eu tenho 20 adeninas de um lado, de uma fita, eu tenho que ter 20 timinas do outro lado da outra fita. Então, não é na mesma fita. É por isso que é possível, em uma fita simples, eu ter adenina e timina em proporções diferentes. tá? O professor deu isso, porém a questão pediu o quê? Olha para cá, com um calma. Qual a quantidade de nucleotídeos em uma dupla fita? Então, o que foi que o professor lhe deu para gente com toda a calma? Eu sei que muito aluno tem dificuldade, né? O que foi que o professor deu para gente? Deu uma fita simples. A única coisa que eu tenho que fazer é encontrar outra fita, lembrando que o DNA é uma dupla fita. Então, com calma, galera. De um lado eu tenho a adenina, do outro lado eu vou ter o quê? Timina. Se eu tenho 20 de adenina, eu vou ter quanto de timina? 20. Simples. De um lado eu tenho timina, do outro lado eu vou ter adenina. Sempre a proporção é o quê? A com T, T com A. Então, A com T, T com A. Não esquece. 25 de timina eu vou ter aqui, do outro lado, 25 de adenina. Bora brincar? Guanina, do outro lado vai ser o quê? Citosina, 30. Do outro lado tem que ser 30. Então, se você percebeu, galera, a quantidade de adenina é igual a de timina, considerando duplas fitas. Não na mesma fita, tá? E acabando aqui, claro que C vai ligar com G, guanina. 25 desse lado vai ser 25 do outro lado. Porém, a questão ela quer saber o total da dupla fita. E basta você contar considerando o todo. Bora fazer? Adenina. Lembrando que A é a adenina. Seria quanto? Você conta considerando o todo. Aqui eu tenho 20. Do outro lado eu tenho 25. 20 mais 25 vai dar quanto? 45. Bora ver a de Timina? Timina, de um lado eu tenho 25, do outro lado eu tenho 20. Logo, 20 mais 25 vai ser 45, beleza? Bora ver, Guanina? Guanina, de um lado eu tenho 30, do outro lado eu tenho 25. Então, 30 mais 25, porque tá somando, Kennedy, de novo, porque eu quero saber, galera, considerando o total, é dupla fita, foi essa pergunta. O professor me deu a fita simples, eu quero saber o total. Por isso que eu tenho que calcular de um lado e do outro. 30 mais 25 dá quanto? 55, se eu sou bom em matemática. E a citosina, olha aqui, de um lado é 25, do outro lado é 30. 30 mais 25 vai ser 55. Logo, você é claro que marcaria aí na questão... A letra C. Outra coisa, não vai embora. Presta atenção. Letra C, tá? Onde ele fala adenina 45, tinina 45, guanina 55, citosina 55. tá? Então é assim. Já sabe, se cair não vai mais errar. Outra coisa que ele fala na questão, olha aqui, é o que o ele descobriu. Galera, ele falou que a quantidade de bases púricas... Quem são as bases púricas ou as purinas? A guanina... A adenina e guanina, tá, galera? A adenina, que você pode lembrar, assim, ensinei até nas minhas aulas de DNA, você pode lembrar de pulga, as púricas. Olha a pulga. Púrica é quem? Guanina e adenina. Então a quantidade de bases púricas é igual à quantidade de bases pirimídicas. Sempre. Se você for ver lá, galera, se a gente for fazer uma soma dessas bases, a gente pode perceber, olha, que quanto deu aqui de adenina? 45 mais. Guanina deu quanto? 55. Citosina deu quanto total aqui? 55. Timina deu quanto? Não, timina deu 45. Se você soma, for perceber, isso aqui vai ser igual. Pode parecer besteira, mas isso aqui já foi questão de prova onde ele perguntou e teve muito aluno que, que errou isso aqui, esse, essa jogada aqui de chargar fica pensando. Ah, Deve ser isso aqui, adenina tinina é igual a guanina mais citosina. Isso aqui tá errado. Isso caiu então, a regra de chargar, chargar bases púricas são iguais à, em proporção à quantidade de bases pirimíticas. Lembra de pulga, galera? Se você gostou desse vídeo e se você deseja que eu, que eu grave mais vídeos como esse, então não esquece de é, deixar o seu like, deixar o seu gostei e comentar aqui embaixo, que isso vai ser muito importante para o nosso trabalho, tá? Beijão para vocês!